A visita a um castelo no geral começa assim, muita caminhada e escada. Nesse castelo você ainda tem desconto por ser turista e o custo cai de 680 para 470 ienes. Esse é o castelo de Matsui, um dos 13 castelos originais do Japão. Por ter o interior todo de madeira, você tem que entrar descalço, então caprichar na meia. Lá dentro você vai poder ver gravuras históricas, armaduras e muito mais. E do topo, aquela clássica vista panorâmica da cidade. A dica mais importante é, prepare o joelho para as escadas internas.